Onde que eu localizo o número do PJE no SPCA quando o processo for autuado? Você vai lá no módulo pendências, encerramento do exercício, que vai estar lá o número do seu PJE.